Oi gente, tudo bem? É, eu tô grávida e a pergunta que eu sempre faço assim e eu fico, gente, no começo mais ainda, né? É tipo, eu tô grávida e agora? O que vai ser? Como vai ser? O que, eu, o que eu faço? E todas essas perguntas vêm na nossa cabeça e é o que tem acontecido comigo e eu quero compartilhar um pouquinho dessa etapa da minha vida, né? Dessa nova etapa que é a gravidez então, é, é um pouquinho que eu quero comentar hoje aqui com vocês, nesse vídeo também. Quero aqui dar, até abrir um, um parênteses e agradecer a galera né, que se alegrou com a gente, que comentou, que escreveu lá, parabéns para nós, pelo nosso bebê, então muito obrigada aí todo mundo que escreveu para gente. Foi bem legal e foi aqueceu o coração, né, de ver a alegria das pessoas e ver a nossa alegria também. Para quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato pelo Mundo. A ideia é ter é, uns vídeos sobre a gravidez num dia diferente dos que eu posto, né? Eu geralmente posto vídeo às quartas-feiras, às vezes dá uma atrasada aí, mas a ideia é postar vídeo às quartas-feiras e agora, né, com a gravidez, tentar postar vídeos às sextas-feiras. Então, é, espero que você goste, né, dessa, dessa nova série aí da minha vida que é contando um pouquinho desse processo da gravidez, de como vai ser né, a vida aqui como grávida, esse processo de médico, de é, consultas ou... Tudo que tem acontecido um pouquinho aqui, eu quero contar pra vocês. Pra que você né, também saiba aí do Brasil, é, que, que me conhece, que me acompanha. Algumas pessoas pediram pra eu fazer esse vídeo, esses vídeos também, né? Pra saber um pouquinho de como funciona o esquema aqui na Dinamarca. E também... Pra quem já mora aqui, né, e às vezes tá é, se preparando, tá tentando ou, sei lá, tem alguma dúvida, eu quero contar pra vocês a minha experiência, tá, gente? Não sou especialista em nada aqui de gravidez, tanto é que a minha pergunta é essa, tipo, e agora o que eu vou fazer? Mas é o processo, né? Então, cada coisa que for acontecendo comigo, eu quero poder contar aqui pra vocês a minha experiência e poder ajudar outras pessoas também. Não só as que moram aqui na Dinamarca, mas as, as mamães né, de primeira viagem aí, que estão sentindo algumas coisas diferentes ou... Às vezes nem sabe que tá grávida e tá tentando saber ou tá tentando engravidar. É, também quero poder compartilhar aqui com vocês. Então, essa é a nova ideia aí dos vídeos às sextas-feiras. Mas se você se inscrever no canal e acionar o sininho, você vai receber a notificação logo que o vídeo entrar. Então, se você ainda não fez isso, faça isso. E já curte esse vídeo aí também para dar aquela força aí pra mim. Bom, eu não sou especialista em nada, a gente tá aqui pra aprender uns com os outros, então espero te ajudar, espero que você me ajude também, e também não leve tudo ao pé da letra, porque aqui é uma experiência pessoal minha, né? Algo que tem acontecido comigo, e às vezes vai ser totalmente diferente com outras mulheres ou com você que tá assistindo esse vídeo, tá bom? Então, é, vamos analisar sempre as coisas que a gente ouve, os sintomas que a gente sente, e as coisas que a gente faz pode ser diferente pra outras pessoas também. Eu acho que esse processo né, de estar grávida, de engravidar, muda muito a gente, traz muitas coisas novas na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos hormônios e um monte de coisa. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês também. E principalmente porque eu estou numa outra cultura, num outro país, que torna, eu acho que isso, um pouco mais intenso, né? Essa, essa fase né, da gravidez um pouco mais intensa na vida da mulher, né, então tem sido intenso pra mim estar em outro país, estar em outra cultura, em outra língua, longe da minha mãe, longe da minha família, isso tem trazido mais intensidade a esse processo aqui, é, né, da minha vida de estar grávida agora. Já estava nos nossos planos em ter filhos, eu não queria esperar muito tempo depois do, do meu casamento. A gente casou em 2019 e eu não gostaria de esperar muitos anos pra ter filhos. Então, eu comecei a tomar pílula, mas eu já estava na cabeça que eu não queria tomar pílula por muito tempo. Então, eu parei a minha pílula em maio de 2020. Eu parei com a pílula e eu tomei a pílula mais ou menos é, num período de... Um ano e alguns meses, porque eu comecei a tomar a pílula antes mesmo do meu casamento, porque eu ouvi dizer, né, que era importante, é, se você quisesse, começasse a ter relação sexual, era importante você já é, começar a tomar a pílula pra é, prevenir, né, não tomar, assim, tipo, um dia antes... É aí de, de, de começar a ter relação, porque aí pode acontecer de você engravidar. Então, tem que ter um processozinho aí de preparo pra você tomar a pílula antes, alguns meses antes, que ajuda melhor a prevenir de você engravidar, a não ser que você queira, né, já logo engravidar. Então, eu na realidade não tinha relação sexual antes do casamento e... É, só depois é, nós tivemos, então por isso eu comecei a tomar um pouquinho antes das pílulas, mas não foi um período muito longo. Eu sei que muitas mulheres tomam por muitos anos, então demora um pouco mais, né, para você conseguir engravidar. E aí, a partir desse momento, nós sabíamos que a qualquer momento eu poderia engravidar, então nós começamos a tentar, né, a seguir a vida normal aí, a nossa vida sexual normalmente, e aí a gente sabia que a qualquer momento poderia acontecer. Passaram-se alguns meses, é, depois de cinco meses que eu tomei a pílula, minha menstruação começou a atrasar, ela estava vindo certinha, antes e depois da pílula, a minha menstruação sempre foi normal, e ela começou a atrasar, e nesse atraso eu, eu fui estranhando. Minha menstruação atrasou seis dias. E aí eu achei que eu tava grávida já, porque atrasou muito tempo. Eu falei, nossa, eu realmente tô grávida, porque, né, atrasar assim. Aí eu acabei fazendo o teste, no teste deu negativo e no dia seguinte acabou vindo a minha menstruação. Então, não sei se eu engravidei e ao mesmo tempo, muita gente fala que às vezes a gente engravidou, mas a gente nem sabe que engravidou. E aí, pode ter sido já um, um aborto ali espontâneo de, de alguns dias. Mas eu não sei, não sei o que aconteceu. Eu sei que realmente é, minha menstruação atrasou. Ah, eu fiz o teste, deu negativo e no dia seguinte já veio a minha menstruação. No, no mês seguinte, minha menstruação atrasou mais um pouco, atrasou uns três dias. E aí, eu já comecei a pensar que poderia né eu poderia estar tá grávida mas aí eu não fiz teste não fiz nada porque eu falei ah quer saber atrasou seis dias no mês passado e eu não estava grávida nesse mês eu também não tô e aí eu não fiz o teste e aí minha menstruação também veio e aí eu vi que não não estava grávida e aí com toda essa confusão aí de de vai ou não vai de atraso e não atraso em janeiro eu fiz um teste de ovulação e ele deu positivo e aí eu falei ó oh, sim hoje é o dia da gente tentar né tá dando aqui o teste tá dando positivo a ovulação então bora tentar alguma coisa né <risos> e aí acabei que eu acho que foi nesse dia mas eu não tenho certeza porque a com, eles contam a partir do dia do, do primeiro dia da sua última menstruação então acaba que meio que não dá para saber exatamente o dia que né, fecundou ali o óvulo, então, enfim. Aí como a gente postou né, na foto, é, na, nas redes sociais, no meu Instagram, que é Crisbinha, ou no meu Facebook, é, nós postamos lá que o distanciamento social, ele... Ele não deu muito certo com a gente e, no fim, eu acabei engravidando. E aí, nesse mês de janeiro, minha menstruação atrasou uns dois dias, mas eu decidi não fazer o teste porque, como eu já estava atrasando mesmo, eu falei, não, eu vou esperar mais alguns dias, né, pra fazer o teste. Não vou ficar gastando o teste aqui à toa. <risos> e aí, eu acabei que não fazendo. Mas fui dormir normalmente, né, numa noite normal. E eu tive um sonho e, no sonho, eu estava grávida. Eu fazia o teste e ele dava positivo nesse sonho. Eu acordei durante a noite com esse sonho e falei, ah, eu vou fazer o teste logo que eu acordar, né? Só pra ter certeza, já que o sonho tá, tá mostrando aí, eu vou fazer. E eu acordei e decidi não fazer. Não, eu fiquei com medo, na realidade, de me frustrar, de não estar grávida e de não dar certo. Então, eu resolvi que eu não iria fazer o teste e esperar mais alguns dias mesmo até minha menstruação vir. E aí, eu, tava, eu saí, fui fazer algumas coisas, quando eu voltei, eu senti bem forte no meu coração, Deus falando comigo. Você tá grávida? Eu te mostrei no sonho. É, não tenha dúvida disso. Então, foi algo que tipo, veio assim bem forte é, no meu coração, na minha mente. E eu senti muito assim é, Deus mesmo falando comigo. E aí eu acabei chegando em casa e falei, ai, Deus falou comigo. Ele falou que eu tô grávida. E eu, tipo, fiquei sim na dúvida e eu queria ter certeza de que eu realmente estava ouvindo Deus e que eu realmente estava aceitando, né, que eu estava grávida. E aí eu fiz o teste e quando eu fiz o teste, o teste deu positivo naquele mesmo dia mesmo e eu vi que eu estava grávida e eu, eu me alegrei muito, né, até é, ao mesmo tempo eu fiquei feliz, ao mesmo tempo emocionada, tentei gravar um vídeo para vocês, mas hum, eu vou tentar até mostrar aí como foi, mas não sei se vai dar certo. E, e eu fiquei muito feliz com essa, com essa notícia, né, de saber que eu, na realidade, Deus tinha me falado no sonho. Depois, ele falou comigo, né, no meu coração, e aí eu fiz o teste e realmente mostrou ali que eu estava grávida. Então, esse foi aí o momento que eu descobri é, que, eu, que eu estava grávida e esse foi a forma que eu descobri também, que eu achei que foi algo que foi bem especial pra mim. E essa foi a forma aí que é, foi a nossa tentativa, né? Parei a pílula e a gente foi tentando e eu fiz o teste de ovulação. Então, isso ajudou eu a saber o dia que eu tava ovulando. Então, pode ajudar você também aí se de você estiver você tentando. Se você já tiver parado o seu remédio há muito tempo vai, é, e ainda não consultou, não consultou um médico e tudo, tanto é que meu plano era se em um ano eu não engravidasse, eu iria ao médico. Então, se você já tá aí um tempo, né, é, na, na tentativa de engravidar e ainda não conseguiu, vá ao médico, não só você, mas como seu esposo também, e verifica, né, o que é que pode estar tá acontecendo e o que é que vocês podem fazer. Um tempo depois que eu parei de tomar minhas pílulas, eu comecei já a tomar o ácido fólico. E de um tempo para cá, de uns, uns meses antes de engravidar, eu dei ácido fólico até pro Simon. Então, eu ouvi uma amiga dizendo que... que uma pessoa deu pro marido e, e ela acha que foi isso, aí eu falei, ah, é uma vitamina mesmo, então toma aí, Simon. E ele tomou e eu não sei se isso ajudou ou não, mas é, foi o que a gente fez aqui em casa, tá? Então, pode funcionar para você ou não, então não sei se, se funciona, só sei que a gente tomou, eu tomei ácido fólico por um tempo e o Simon também tomou, tá bom? Eu contei pro Simon no mesmo dia, tentei fazer uma surpresa para ele, que não funcionou muito bem, o Simon não ajuda muito é, em surpresa. É, tentei gravar vídeo também, não deu certo, ele viu que eu tava gravando e miou tudo, e aí acabou que não deu certo. Mas eu embrulhei né, o teste dentro de um pacote de presente com uma girafinha, que eu mesma que fiz. Eu fiz essa girafinha e eu falava para cima que essa girafinha, ela seria a girafinha do nosso bebê, né? De quando eu ficasse grávida e quando ele nascesse, seria dele ou dela. E aí, eu coloquei na barriguinha da, da girafinha, embrulhei e dei para cima e aí ele abriu e viu, que né, e falou, ah, você tá grávida e tal, essas coisas assim. Mas não foi nada emocionante, nada de surpresa, porque o Simon realmente estragou toda a minha surpresa de tentar é, falar que eu tava grávida. Às vezes funciona pra algumas pessoas, no meu caso aqui não funcionou nada esse negócio de surpresa. No dia seguinte, né, que eu tava grávida, eu liguei pra médica e falei pra ela, né, que eu tinha descoberto que eu tava grávida e o que eu tinha que fazer, né, porque eu não sabia. Aí ela falou assim, não, você vai vir aqui para o consultório, nós vamos fazer os, o exame e verificar, né, tudo certinho para ver como, né, o andamento de tudo. E é realmente fui na médica, ela marcou a consulta no mesmo dia e eu acabei indo lá, fiz os, os exames. É, na verdade eu nem fiz exame de sangue, ela não pediu, ela pediu só o de urina e perguntou as datas, né, da minha última da minha última menstruação. E ela falou, oh, você tá ainda só com quatro semanas. Eu vou marcar aqui pra você voltar na oitava semana e aí, a partir daí, nós vamos fazer o exame de sangue e todas as coisas necessárias para é, a gravidez, né? Ou esse pré-natal que eles fazem aqui. Mas com seis semanas de gravidez, eu comecei a sangrar e saiu um... um começou a sangrar, um, assim, consideravelmente, né? Pra me assustar e saiu também um coágulo mas eu não senti dor, é, não senti, assim, nada mais do que o sangramento. E eu fiquei bem assustada, e aí eu liguei pra médica também, nesse mesmo dia, e falei, né, que eu tive um sangramento, ela falou, oh, então vem pra cá, é, agora é, daqui uma hora você vem pra cá, pro meu consultório, a gente vai é, verificar o que aconteceu. Mas, já no telefone, eu achei isso bem ruim e achei bem frio da médica, né? Já no telefone, ela, ela já suspeitou que eu... Ela falou pra mim, olha, eu acho que você está tendo um aborto espontâneo. E aí, aí, eu já meio que, né? O que que é isso? O que que está acontecendo? Eu já me assustei. Então, eu fui pra médica e lá também ela repetiu a mesma coisa. Ela falou, olha, eu vou examinar, você realmente está sangrando... É, vou fazer a gente vai fazer os exames o exame de sangue para verificar é, né se tá tudo bem e nós vamos dar uma olhada e, e ver e, e aí ela antes de fazer o exame mesmo ela falou olha eu acho que você é, teve um aborto né que você teve um tá perdendo o seu neném espontaneamente eu fiquei bem chateada saí ali do consultório esperei pra moça fazer, a enfermeira tirar meu sangue, porque nem meu sangue tava conseguindo tirar. Aí, é, eu fiquei um pouquinho nervosa, fiquei chateada e deu uma choradinha no consultório mesmo, mas disfarcei. E aí, a, a, a enfermeira me chamou e tirou é, o meu sangue, né? E ela falou, olha, você volta daqui dois dias, passa um dia, né? Daqui dois dias você volta e aí nós vamos fazer outro exame. Se seu, se seu hormônio é diminuir, é porque você perdeu o seu bebê, mas se não, é porque você ainda tá grávida e foi só apenas um sangramento. Eu voltei, né, dois dias depois, eu voltei na médica, fiz um exame, fiz o um exame de sangue de novo, Não, eu não sangrei por muito tempo, foi só aquele dia por algumas horas e não foi, assim, um sangramento longo, né? Então, foi só um período de manhã que eu comecei a sangrar e aí eu fiquei sangrando aos poucos. Depois que o coágulo saiu, eu fiquei sangrando um pouco. Mas não ficou, assim, sangrando muito, não. Dos dois dias, dos dois exames de sangue que eu fiz, a médica me ligou e ela falou, olha, o seu exame, na realidade, tá mostrando aqui que tá aumentando o hormônio, que eu esqueci o nome agora. Ele tá aumentando, não tá diminuindo. Então, você está grávida, você continua grávida. Eu acabei indo pra uma consulta com a ginecologista mesmo. A ginecologista fez a ultrassom, viu o neném, o coraçãozinho dele já tava batendo. Então, ela falou, olha, tá tudo certo, mas não dá pra saber por que, que você sangrou. Não, a gente não sabe, não, não mostra que nada... É que dê para saber por, o porquê. Então, foi um sangramento mesmo, que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer mulher, e é normal acontecer algumas vezes, então ela falou que é, era difícil saber o porquê de tudo isso. Mas essa é uma das primeiras coisas que aconteceu aqui comigo, né, que foi esse sangramento, e que a médica foi bem fria comigo, a minha médica mesmo, né, ela foi, já falou de primeiro momento que eu poderia ter perdido o neném, então isso me chateou um pouco, é, que me assustou um pouco também é, aqui, mas eu acho que é o jeito também dos médicos, as médicas desse consultório que eu vou, elas são bem frionas, assim, bem esquisitonas, mas elas atendem bem, elas fazem o um atendimento, mas é só mais essa frieza também, eu acho, né, do europeu. Depois, passaram de novo as oito semanas, fui de novo na médica, fiz todos os exames e eu vou contar no próximo vídeo pra vocês, pra esse vídeo não ficar aí muito longo é, e eterno, tá bom? É, espero que você acompanhe essa nova etapa da minha vida e juntos aí a gente aprender é, e e ver o que vai acontecer nessa nova etapa aí de estar grávida e de ter um filho num outro país é, totalmente diferente do meu. E aqui vai a minha dica, se você parou a sua pílula, é, tenha paciência, vai, vai tentando. É, tenta fazer também testes de ovulação para você saber os dias, se você não souber quais são os seus dias é, né, de ovulação, é legal você tentar fazer. E se você estiver tentando, se você estiver aí é, orando pelo seu neném, é, que, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tentativa de vocês e que dê tudo certo. E se você já tá grávida, é, se acontecer algum, algum sangramento, alguma coisa, vá mesmo ao médico verifica, faça os exames necessários para você saber se está tudo bem com o seu neném, tá bom? É, espero que dê tudo certo na sua gravidez, espero que tudo esteja caminhando bem e que os seus planos, os seus, o seu desejo, eles possam se cumprir aí na sua vida, na vida da sua família, tá bom? E se alguma coisa não está dando certo, alguma coisa talvez é que você está tentando não está dando certo, parou sua pílula há muito tempo, não esquece, vá ao médico e verifica tudo isso, não apenas você, mas o seu esposo também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Gente, um grande beijo e até mais. Tchau!